Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas, você pode reparar que meu cabelo foi embora. Eu demorei muito pra voltar também a produzir conteúdo por dois motivos. Um deles é, eu tava aguardando a finalização da construção de uma mesa, que vai ser um ambiente onde a gente vai produzir muita coisa legal, que é naquele quarto que fica naquele lado ali. Porém, durante a construção desse negócio, eu me vi com sintomas de Covid.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 Então, como eu não tô muito animado, nem muito disposto, eu pensei em fazer qualquer coisa fácil que eu posso fazer que vai ser divertido para vocês e que dá pra talvez retomar o que já é uma série aqui praticamente é desenhando crânios quando eu não sei o que fazer para vídeos. Só que dessa vez tem um diferencial. Eu vou mostrar para vocês, ó. O diferencial dessa vez é que o crânio a gente não vai usar um modelo 3D de referência, a gente não vai usar uma fotografia ou fazer de cabeça. A gente vai usar um modelo Anatômico, médico Olha só que coisa legal, gente Eu comprei no Mercado Livre Isso daqui é um negócio de, de médico Ele também abre o coco aqui pra gente ver Algumas coisas, então isso aqui é muito Legal, gente, isso aqui é bem maneiro mesmo Eu vou deixar um link aí pra quem estiver interessado Eu não ganho comissão com nada disso, pelo menos você saber O nome, o modelo e tudo mais Porque tem vários outros por aí que são horrorosos, feios. Esse daqui, ele, ele, ele tem até algumas deformidades que dão a entender que isso daqui é um molde é, de uma pessoa real. Você pode ver que a, a, a, a arca dentária dele aqui é toda torta, né? Ele tem um monte de curvas aqui nos dentes. Isso aqui não tá <risos> assim, Mas o... <risos> eu, preciso, eu preciso muito no dentista. Tem muita coisa pra arrumar aqui dentro dessa boca. Mas é tão interessante. Tem muita coisa legal aqui. E o miolo ah, Quem sabe a gente... Bom, esse cara, ele com certeza vai fazer parte de vários vídeos de agora em diante, o que eu quero fazer também é estudos no papel. Mas vamos começar no digital, que é aquilo que eu falei. Eu tô aqui pra fazer o que é muito fácil e bem preguiçoso. Eu coloquei uma outra câmera ali do lado, onde vocês vão poder ficar de olho nele. Quem sabe fazer o seu próprio estudo aí, enquanto eu estiver fazendo o meu. Mas o que eu peço para que você se atente é que o ângulo que a outra câmera vai estar tá vendo não é exatamente o ângulo que eu tô visualizando. Então vai ter uma diferença da imagem né, da, dele e do que eu vou desenhar. Mas aí... É como se a gente estivesse ao redor de um objeto, cada um desenhando do seu ângulo de visão. E você vai estar um pouco à minha esquerda aqui, é, olhando para ele. Beleza? Vamos fazer esse estudo, então? Simbora! Deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos tentar fazer um vídeo por semana aí. <risos> ah! Ok? Tá ótimo. Que delícia. Então aqui ó, nesse cantinho, a gente pode pôr esse nosso cranioso, e eu quero fazer ele de um ângulo que é mais ou menos assim, o, o que eu vou desenhar, o que você vai ver vai ser praticamente o oposto, mas aí você fique à vontade para fazer a sua versão também. Então gente, pelo menos duas ou três vezes aqui na, na história desse canal, eu desenhei crânios é, quando eu não tinha nada que eu, que, especificamente que eu tinha vontade de desenhar, e dessa vez não vai ser diferente, vai ser meio que nessa vibe mesmo de ah, não sei muito bem o fazer vamos tentar reproduzir um crânio e eu acho engraçado porque o crânio é o, é o tipo de estrutura que ele literalmente é, é, é culpado né pela maioria das dos atributos faciais que nós temos na nossa cara de alguma maneira ou de outra né por causa do crânio que eles acontecem é, mais de um jeito ou mais de outro né o crânio tá ali por baixo respondendo tudo isso né sendo o culpado verdadeiro do, do tamanho de um nariz por exemplo ou da largura de um nariz né uma coisa que você observa aí, fazendo aquelas comparações, né? Por exemplo, esse crâniozinho que a gente tá vendo aqui, tem essa, essa cavidade nasal aqui, né? Essa partezinha bem comprida até, né? E o que a gente vai ver em pessoas com narizes mais largos é que, no geral, essa parte aqui também é mais larga, né? O, o, é como se esse... esse... Essa cavidade aqui representasse isso também. É, outra coisa que a gente consegue ver aqui, que eu acho que vale a pena mencionar, é aquele, aquele corte. Lembra daquele corte? Sagitário, eu não sei nome dessas coisas. Aquele corte, se a gente fosse imaginar aquela linha que passa pelo meio do crânio aqui assim, e que vai construir essa, essa estrutura. Como se a gente fosse né, visualizar de lado, né? A gente ia conseguir ver uma coisa... <risos> isso aqui tá Uma coisa mais ou menos assim, né? Tem crânios que são mais achatados, tem uns que são mais a ah, né, essa essa essa parte da lata de sardinha aqui, né? A lata de atum que fica aqui embaixo da boca, né? Essa, esse cilindro aqui, ele pode ser uh, mais achatadinho, mais uh, protuberante. E isso muda toda, toda aquela coisa, né? Porque os lábios vão estar tá aparecendo aqui na frente, né? E o olho da pessoa vai estar tá aqui. Então, a parte interna do crânio influencia na forma como... Aqui, ó, esse negócio, né? Que eu não tenho. Meu rosto é... <risos> é um oval perfeito. Agora... Agora tá bem mais oval do que antes, né? Mas isso daqui também é algo muito interessante. Então, eu sempre fico nessa de que, poxa, crânio às vezes é o tipo de coisa que você vai desenhar é, ou vai estudar dentro do, da sua vida de desenho aí. Talvez muito pouco. Talvez você vai fazer algumas imagens, vai representar uma coisa aqui ou ali. Porém, ao mesmo tempo, toda vez que você estiver desenhando um, um rosto humano, ele vai estar ali, ele estará ali dentro. <risos> Só que você não sabe representar ele direito, sabe? Uma coisa que... Quanto mais eu quanto mais eu desenho o crânio de humano... É como se mais detalhes eu pudesse observar, sabe? É, se, é, é, é muito engraçado. Uma analogia que eu posso fazer com isso... É uma analogia bem horrorosa, eu acho. Mas ela, essa analogia tem a ver com... Inglês, aprender o um novo idioma. E filmes de humor, de comédia, né? Eu acho que eu já comentei isso aqui pelo menos uma vez aqui com vocês. Uma das coisas que me motivava muito a querer continuar aprendendo um outro idioma era poder assistir um conteúdo de humor e ter aquela recompensa imediata por ter melhorado no, no meu no meu na minha compreensão das palavras né? no, no jeito que eu tô absorvendo aquele aquele, aquele, aquele aquelas informações aquele desenvolvendo essa habilidade linguística e Porque o humor é a recompensa instantânea mesmo, né? Se você entendeu, você vai dar aquela risadona, você vai entender a piada. E aí eu vi que virou, assim, um, um recurso que eu me apoiava muito. E uma coisa que acontecia era essa de retornar a, a um material de comédia que eu já tinha consumido antes. Um desses era o Austin Powers. <risos> ai, ai. E, e lá tinha muito trocadilho. E a maioria desses trocadilhos, né? Pra, pra um trocadilho funcionar, o trocadilho é, tipo, aquele jogo da memória, né? Pra ele funcionar, você tem que saber as duas partes, né? Você tem que saber ó, ao que ele tá fazendo referência e, e com qual palavra ele tá produzindo, né? Isso daí. Uh, então é um, é um quebra-cabeça que tem duas partes. E se você conhece só uma, você só consegue ver o lado óbvio da coisa, você não consegue ver o, a referência interna, a piada, o que vai mais profundo, o que vai além. Aí você não, não, não entende o humor da coisa e não consegue ficar felizinho. Porém, se os seus estudos estão valendo a pena e se você tá conseguindo expandir o seu vocabulário e você tá indo mais longe o que que acontece é, em algum momento você vai retornar aquele conteúdo e você vai entender talvez de uma forma mais profunda aquela mesma piada que você já tinha é, gostado antes que você já achou que era engraçada você não sabia muito bem porquê, mas você já achou engraçado é quando você volta mais uma vez ela tá mais divertida você fica caramba tem, tem mais tem mais complexidade tem mais camadas aqui para observar Guilherme por que que você tá falando isso agora porque retornar ao desenho do crânio várias e várias vezes, né? Talvez você pense, pra que fazer a mesma coisa tantas vezes? O que o que eu vou absorver de novo? E a ideia é essa, né? É que tem coisas que você não conseguiu pegar aqui, tem tem relações, tem proporções, tem tem trecos que você não entendeu, só que você nem consegue perceber que não entendeu ainda. Acho que isso é muito curioso. É uma coisa que eu tô reparando aqui agora, gente, é que apesar de ter uma fonte de iluminação aqui bem forte na direita que é aquele azul, né? E na câmera esse azul, ele parece mais claro. É uma, é uma cor clara? É luz! Mas é luz colorida, então ela ainda tem um, uma, um, um puxado de, de tonalidade, né? Então ela tem, ela tem valor. Então eu tô, eu tô iluminando aqui o que seria a parte em azul, mas, mas é escuro pra mim, assim. Eu tô olhando eu tô vendo escuro e eu tô meio confuso. Então vamos pintar aqui a parte interna dos, dos aliás. Das cavidades. Tentando observar aqui onde é que eu tenho luz. Daqui a pouquinho eu vou começar a colocar umas especularidades aqui. E eu acho que vai ser um, um belo estudo pra nós. Então, a minha, o, que, o que eu tô querendo dizer, pessoal, né? É que é, não é só porque você já viu um assunto uma vez que você dominou ele. E não é porque você já estudou que não vale a pena retornar. É, é quase que o oposto. O que eu tô querendo dizer é que, né, você tem como tirar proveito, né? Eu tenho como continuar tirando proveito desse mesmo crânio aqui pro resto da minha vida. Eu daria pra construir toda uma, uma carreira de estudos <risos> em torno desse único objeto que eu tenho aqui na minha mesa, sabe? De, é, é, é, é assim de inesgotável o assunto que a gente tem pra, pra absorver, sabe? Eu acho que é, é um pouco dessa essa, essa clareza de que, pelo menos que tem me surgido recentemente, né? De que nunca vai acabar... <risos> Você nunca vai terminar de estudar. E que o objetivo não é atingir uma meta específica de proficiência. Não é você ser bom assim, ou bom assado, ou chegar nesse nível ou naquele nível. Porque o que você tem que fazer é encontrar essa motivação pra nunca parar de estudar. Aí você chega em níveis e níveis e níveis e níveis e níveis. É quase como se você estiver procurando, se você estiver indo atrás do nível de desenho, é quase como se você se prejudicasse nessa busca... Que você tá procurando o final, ao invés do que tem no meio que é o que faz você ser bom, né? O que faz você ser bom é conseguir estudar e estudar com frequência. Mas o que, que eu estudo, Guilherme? Como é que eu faço? Não sei o que. Então, tem vários temas para você estudar. Sempre é verão. E eu tô adorando <risos> fazer isso daqui com o um tal do... Um modelo vivo? É um modelo vivo. É um modelo morto, né? Mas é, é muito interessante. Tem algo, tem algo muito estranho aqui acontecendo com o meu pincel. Eu não sei o que que é, mas eu vou fingir que não tá acontecendo nada. Vamos colocar um pouquinho mais... Uns valores um pouquinho mais escuros aqui em algumas partes onde dá pra gente justificar. E o que eu quero fazer agora, ó, vamos lá. Eu vou pegar um, esse tom aqui e eu vou diminuir bastante esse flow. Eu quero fazer um, um cinzinho atrás aqui, ó. Então, gente, um próximo a, uma próxima etapa que eu quero aí nessa busca de encontrar, é, de sempre estar tá buscando esses, esses tópicos pra estudar, né? Uma, uma, uma etapa desse, desse processo todo, acho que na minha cabeça, tá se tornando, de alguma maneira, é essa de retomar um pouquinho essa parte de cultura, porque... A gente fica aqui, né, no desenho, tentando reproduzir é, todas aquelas deformações que a visão provoca na hora de a gente representar no 2D, né, alguma coisa que tá no mundo real. A gente fica indo atrás de perspectiva, de não sei o que. Quem realmente gosta de perspectiva, você existe? É. Quem realmente gosta de perspectiva, talvez tenha percebido uma grande, um grande easter egg nesse vídeo aqui, hein? Vamos ver quem, quem consegue encontrar. Mas... <risos> Mas o, o que eu quero dizer é que eu quero retomar essa parte de escultura, porque porque eu acho que vai ser uma maneira muito legal de eu produzir para mim mesmo algumas referências visuais para fazer esse tipo de estudo aqui também, sabe? Pegar um monte de fotos, tentar entender uma estrutura, fazer o, o modelo 3D disso, em clay ou em alguma outra forma, e tentar estudar como que aquelas, aqueles formatos todos se comportam em outros ângulos de iluminação, que tipo de proveito a gente consegue tirar, sabe, daquilo ali e todo esse tipo de coisa. Guilherme, você representou o crânio humano e achei meio rápido, meio direto. <risos> Obrigado. Como é que eu posso aprender a estrutura do crânio? Ó, tenho duas dicas pra dar pra você. Um, tem um vídeo enorme sobre isso aqui no canal, é, que eu vou deixar listado aqui, anotado naquele izinho. É um vídeo sobre, sobre o crânio mesmo, utilizando um crânio 3D na época pra comentar sobre. É, e também tem horas extra de aula lá no curso de introdução ao desenho. Talvez você já até tenha o curso, mas não tenha visto essa aula ainda. Então dá um Conferes lá. Se você não tem, uh, segura um pouquinho que daqui a pouco tem promoção, hein? Daqui a um tempo tem promoção. E, e lá tem conteúdo extra também sobre crânio. Então tem... Esses dois aí tem coisa legal pra tu conferir eu Vou pegar um, um brush fofão Vou passar por cima aqui assim Pra dar uma, uma nivelada E agora vamos pegar um tom mais claro E vamos fazer umas especularidades aqui ali Esse tom tá muito azulado, quero algo mais negro Vamos deixar branco mesmo, branco 100% Então aqui ó, nessa bordinha Do nariz, lá dentro também ó A gente consegue, pelo menos aqui De onde eu tô, eu tô conseguindo observar essa, Esse brilho ali, aqui tem uma situação Engraçada né, nessas, nessas partes Aqui assim, dessa, dessa borda orbicular, porque ela, ela é como se fosse uma... Um, um, um, uma, uma, um puxadinho, né? Ele é meio assim, nhan, nhan, nhan. Então ele é meio minhoca, né? Ele tem esse formato meio cilíndrico em volta. É como se ele fosse assim a borda, sabe? Ela não é, é... Ela não é assim, sabe? Ou, ou assim. Ela é. Ela tem esse puxado, então ela faz sombra aqui e ela faz sombra nessa transição interna. É muito curioso. Vamos pegar aqui também, ó, toda essa parte aqui dos dentes, ó. Pelo menos na maioria deles, a gente vai conseguir ver esse plano aqui é, dando aquele brilho. O mesmo. O, o, o oposto acontece aqui, né? A gente vai ter um pouquinho mais de chura Tem uns brilhos, tem umas coisas muito interessantes acontecendo eu, eu tô com vontade de representar também os... os... As quebras, né, no crânio. Aqui eu não consigo ver. Nessa distância, nessa iluminação, eu não consigo ver todos direito, muito bem. Mas tem uma, uma relação aqui. Deixa eu pegar um branco de novo, porque aqui ó, tem um brilho especular muito forte, pelo menos no meu ângulo aqui tem. E aí, gente, o que vocês acharam desse tipo de vídeo? Só que também dá uma live divertida, hein? Pra gente, deixa eu mesclar essas duas camadas. Eu acho que a gente podia, com certeza, fazer deliciosos eventos ao vivo, estudando junto, fazendo coisinhas a seguir. Isso é bem legal. Já, já, já, já eu retorno. Então vamos... Guilherme, todo dia o Guilherme falando que vai Fazer live de novo e não, e não faz. Ó, <risos> <risos> oh, um laço tu e um brush fofo. Dá pra usar o tempo inteiro em todos os lugares? Não. Dá pra usar de vez em quando em alguns lugares? Ou oh, se dá. Engraçado isso, né? Tem coisas que precisam ser comedidas mesmo. Precisa ser não, não. Se você usar o tempo inteiro em todas as. Em todos os lugares, vai começar a dar aquele aspecto de é, cortes de papel. Sabe? E não fica legal. Eu vou escurecer um pouquinho mais essa parte aqui em cima para poder tacar um brilhão especular aqui em cima e aqui também este pedaço. Então, gente, que o recado que eu queria dar pra vocês hoje é pra você, sei lá, quando você estiver se sentindo meio perdido, assim, em questão de, do que estudar, meio que você lembrar que o básico é inesgotável, eu sacaneio, tava tão bonito, você já tava, o básico é inesgotável, Guilherme Freitas, né, e a minha foto em preto e branco, assim, é... <risos> Mas o básico é inesgotável, gente O básico é inesgotável, o básico é inesgotável, certo? Então, às vezes, você podia voltar e falar Caramba, eu nunca reparei que o crânio em algumas pessoas Poderia, em determinados ângulos de iluminação Ter uma protuberância tão grande aqui embaixo Nesse cantinho aqui, ó eu não sabia que era assim, ó, se você reparar aqui na, na imagem que você tem acesso, né, do outro lado, né, desse lado daqui do crânio, ó, desse lado aqui, tem outro negócio, dá pra ver os dois, né, como se fossem dois pezinhos que estão ali no maxilar. Você consegue ver que a indentação também acontece aqui no meio, né, a gente tem isso. Olha que viagem. Vontade de passar a linha vermelha aqui, pra ficar com cara de estudo. Quer fazer ficar com cara de estudo que você tá fazendo? Passa uma linha vermelha pra gente fazer aquela, aquela divisão ali, ó. Isso aqui é assim. Ó, oh, meu Deus, eu entendo todas as nuances da complexa estrutura facial humana. <risos> oh, meu Deus, sabe? Olha que cara de estudo agora. Nossa. Muito mais respeitável, né? Então, o que eu quero fazer aqui também é adicionar algumas partezinhas mais escuras, aqui ou ali, só pra gente valorizar um pouquinho mais esses... Os valores. Vai valorizar os valores, é. Lógico que você meteu uma dessa, né, Guilherme? Eu acho que é isso, eu acho que por hoje é isso daqui, gente. É uma ideia para você estudar. Espero que você tenha conseguido aproveitar esse tempinho aqui que a gente ficou junto para desenhar um crâniozinho também aí com o acesso que você tem deste mesmo crânio aqui, ó, né? O meu, o meu ângulo de visão é um pouquinho mais desse lado. Então, espero que você tenha conseguido aproveitar aqui comigo hoje. Confere os links que eu vou deixar aqui na descrição. Tem os outros vídeos do canal sobre crânios. Algumas outras coisas pra você investigar nesse assunto. Puxa, eu não vontade de ficar penteando aqui o dia inteiro esse <risos> esse desenho. Mas é isso, Para os fins do, do meu estudo, eu queria observar, representar e ver algumas dessas coisinhas. Então, o que que eu tô tentando perceber aqui hoje nesse estudo? Coisas que eu gostei de, de, de me atentar. Um, é como nesse crânio aqui, né, o crânio das pessoas ele é muito quadrado. Aqui em cima poder perceber que o crânio pode ser tão quadrado assim, E talvez seja um pouco mais arredondado aqui em cima, mas ainda assim, ele é muito quadrado esse crânio, ele é muito quadrado. Ele é muito legal ver isso. Outra coisa que eu tô gostando de observar, de anotação final aqui nesse processo todo é que isso daqui ó não é tão não é tão assim não é mais assim hein para mim tá aqui tá mais assim mas muito bom <risos> <risos> é esse pedacinho que ficou aqui pra fora, né? Esse esqueminha aqui que fez todo... Teve todo um drama aqui com ele Porque eu realmente nunca reparei nisso Eu nunca ia desenhar isso no crânio Acho que se não fosse por essa observação aqui agora E eu gostei muito desse formato que surgiu aqui, hein? Desse formato macro aqui, ó Deixa eu pegar uma linha azul Mas esse... Não dá pra ver nada com essa linha azul Vamos tentar a linha verde Não dá pra ver nada com a linha verde Vamos pegar uma linha laranja <risos> Mas se fosse passar aqui, ó Sabe essa, essa... Bem marcante, bem marcante E como isso daqui é fundo, ó o crânio, ele, ele vai ele vai, ele vai, vai entrando aqui, né? Ele vai se afundando ali dentro Então, por cima, né? É quase como se fosse assim o negócio É como se a cara fosse uma, uma coisa que tá por ali, assim, por cima, né? Muito interessante Gostei Gente, então aqui, um rápido retorno Vamos fazer mais vídeo assim? Vocês gostaram? Vocês acharam interessante? Dá pra gente fazer outras coisas, outros objetos Pegar bonecos, pegar talvez esse boneco aqui do, do macaco Sayajin E fazer alguma coisa? Eu acho que dá pra gente fazer, hein? Dá pra gente pirar com alguma coisa assim isso aí, gente. Espero que vocês tenham curtido. Que essa tenha sido uma oportunidade para você treinar, desenhar também. Se você curtiu, dê um like, mande para amigo. Fala assim, olha só, vamos desenhar um cabeça um, um, sem pele. <risos> Nem músculo. Ai, que delícia. Então é isso aí, gente. Valeu demais. Muito obrigado. A gente se vê na próxima. Valeu e... Falou.